Nós estamos hoje aqui no Centro Cultural de Esperança Vermelha fazendo mais uma roda de conversa com o tema do momento. Hoje o tema é Regulamentação da prostituição com a Adriana Santos. Antes da gente passar a palavra para ela, para ela se apresentar, fazer a apresentação da fala dela sobre a questão que a gente está trazendo, eu queria falar um pouco do Centro Cultural essa e da roda também, desse né? estilo que a gente está fazendo aqui. De fazer essas conversas na segunda-feira. É, as segundas-feiras tem já ficado como praxe a gente fazer uma, uma roda de conversa em que a gente traz uma pessoa, ou duas, ou três, que vão falar de um tema candente que a gente, é, às vezes, surge numa roda, por exemplo, na roda passada surgiu esse tema e aí a gente trouxe para hoje. Né? Então a gente está sempre vendo coisas também que estão acontecendo na conjuntura e aí a gente vai e traz para a conversão. Uh, o Centro Cultural Esperança Vermelha foi criado a partir de março desse ano, super recente. Ele foi criado com a intenção de ser um espaço da esquerda de Campinas, um espaço de debate político, um espaço de formação é, política, de cultural, né? é, gastronômica. Né? O último tipo, domingo nós temos uma alcaxofra, um a Valazetina, que foi um sucesso, gostosa, gostosa e estamos sempre aí realizando as atividades é, esse espaço é um espaço é, mantido com contribuição militante então as pessoas que acham que vale a pena ter um espaço da esquerda de Campinas de reunião aqui no centro para a gente se juntar, se reunir, se fortalecer tem contribuído e, e fortalecido aqui a maneira tem uma maneira que é de contribuir com uma, uma quantia que você possa dar mensalmente ou você pode vir aqui no nosso brechó e dar roupas ou, enfim, tecidos, coisas que você pode dispensar, mas que você acha que alguém pode querer. Então, nós temos o nosso brechó, que é uma forma também de angariar fundos. As atividades gastronômicas que a gente tem feito também são nesse... nesse além da gente se reunir, também tem esse fundo de arrecadação. E aqui, com essa intenção, nós estamos aqui hoje com a Betânia, que vai conversar conosco sobre o tema da regulamentação da prostituição. Um tema, como tantos outros que a gente trouxe aqui, polêmico, e que a gente espera trazer esse ponto de vista, debater sobre ele, fazer questionamentos. É, se você quiser, está vendo aí pela internet, acompanhando pela internet, quiser fazer perguntas, você pode acessar o site nosso, página 13 blog um espaço que tem do lado direito para fazer questões. Então, é um, é um momento aí também de participação, além da, de assistir como telespectador, tá bom? Então, vou abrir agora para a Bethânia, Bethânia vai se apresentar e vai falar um pouco aí, vamos trabalhar aí com uns 20 minutos então, sobre essa temática e depois a gente abre para todo mundo que quiser se posicionar e se colocar, tá bom? Com então, vocês aí, Bethânia Santos. Boa noite, é, eu sou Betânia Santos, meu nome é Maria Bethânia dos Santos, Bethânia Santos por profissão de prostituta há mais de 20 anos, vivendo em Campinas, em um bairro denominado Jardim da Chica. Este bairro foi criado especificamente para o trabalho sexual, há mais de 50 décadas, né? Sério disso? Este bairro foi criado especificamente para o trabalho sexual, né? Ele não tem. É cinco décadas de né? redão, ele não tem. É, ele não foi uma ocupação, não foi especificamente para é, moradores comuns, foi criado para trabalhadores sexuais. É, ele foi expandido de acordo com o tempo, e hoje nós já estamos é, lá no bairro com 117 poucos pensadores de serviços sexuais. Né? Temos vários outros de comércio, mas o trabalho é especificamente, para trabalhadores sexuais e assim, sempre visa toda essa, essa temática do trabalho sexual, da prostituição e esse tabu também de que a gente está sendo explorado, que o corpo da gente é uma ferramenta para o trabalho sexual de exploração. Então a gente começou essa discussão da desmistificação do estigma da prostituição e de exploração sexual é, se diferenciar do trabalho sexual. Pois exploração sexual para a rede brasileira, para a Associação Mulheres Guerreiras, que é a Paula e Representamento, a Associação de Profissionais do Sexo, onde é o respeito de Campinas e região, com sua base central. É, na Cine Sede da de Campinas nós temos uma sala de, para os trabalhos mais burocráticos para que as trabalhadoras se sintam identificadas no trabalho espiritual dentro de um, um espaço onde há vários sindicatos várias pessoas, várias outras categorias de trabalho é, tendo a, em vista toda essa temática nós entramos com a discussão de regulamentação da prostituição, um projeto é, construído por uma das, das fundadoras, não, a fundadora do Brasil da, da, da temática da regulamentação da prostituição do esclarecimento do trabalho sexual no Brasil, denominada Gabriela Leite, que né? infelizmente nos deixou e foi morar com Deus, mas eu sei que ela está agindo em todos os momentos com a gente. Então, é, em 2012, foi o, lançado esse projeto, que deu o nome dela, criado né, por ela e João Wyllys, deixando bem claro que esse projeto foi um pacto entre os dois, os dois se candidataram a deputado federal pelo, pelo Estado do Rio de Janeiro, e fizeram esse pacto, e se um dos dois ganhasse, os dois iriam estar... Colocando a gravitação desse projeto. Né? Passamos que o, o, o tempo de tramitação, esse projeto ele passou por duas sessões e não foi aprovado, parou ali. É, a gente entrou novamente agora com a nova candidatura de João Luiz, e pedido para que ele é, apresentasse esse projeto, e ele está ainda na Câmara também de tramitação, quando sabemos como ele está. Porque é um projeto muito polêmico. Né? É, muitas pessoas acham que o projeto Gabriela Leite, estando em implementação com regulamentação da Constituição, mas está beneficiando vários outros aspectos de, de exploração, de, é, o místico de que é, o trabalho sexual tem que ter um explorador, tem que ter um, um, uma forma de que a gente não está lá do que quer. E que a gente teve essa aproximação por algum tipo de, de, de, de aliciamento. Né? Enquanto é, a gente não pode negar que isso pode existir, mas no Jardim da Tinga, eu estou falando com clareza do Jardim da Tinga, porque ela é que atua há 25 anos, sabe? A gente há é de Combi, que é um, um bairro onde se encontram assim, profissionais do sexo, sendo que dessas 1.500 é, 1.330 são mulheres, então é uma pessoa se pensar que 1.330 mulheres, especificamente, estejam em casa privada 24 horas e sendo obrigada a estar fazendo seu trabalho. Então, o que a gente quer é garantir de direitos contra o sexo, contra essa doença sexual. É, muitas pessoas, por que, que eu estou falando do profissional de serviço sexual, profissional do sexo, Porque muitas pessoas não acham é, legal se chama, ser chamado de puta. Né? Pois a profissão mais antiga do mundo, que não sou eu que estou falando, isso vem sendo dito por várias pessoas, é a prostituição Então, nós na rede brasileira, de prostitutas, nós prostitutas que a gente já se participa, prostitutas velhas, eu prefiro dizer que sou é, uma prostituta, com mais 20 Cinco anos na vida, né, no trabalho, eu me sinto, não uma postura velha, mas sim uma mestrada e doutorada na profissão. É assim que eu procuro é, me apresentar para as pessoas. Então, a gente usa todos esses argumentos, que é um argumento que a própria categoria nos coloca. E como é, estamos classificados desde 2002, estamos na classificação brasileira de ocupação como não de sexo, a gente há de convir que nós temos que usar o que está na lei hoje, o que está nos dando garantia de direito hoje, como profissional do SES. Então, a gente é, está nesse projeto, nesse né, desejo de que ele seja aprovado, para que nos dê mais garantia de direito, para que tire essa, essa é, polêmica de que nós estamos fazendo um trabalho que nós não gostaríamos, que não foi uma escolha, Poxa, mas se nós formos conferir é, que todo o trabalho é algo que a gente escolhe, porque a gente quer. A gente não, sempre recua em dizer, mas muitos de nós nem vamos querer trabalhar. Nós trabalhamos para sobreviver, para viver, sobreviver não. E nós depois do governo democrático, popular, nós trabalhamos para viver. Nós estamos sobrevivendo hoje o algo que a gente sofreu, mas a gente tem que trabalhar para viver. Então, a partir dos 18 anos né, nós na rede brasileira de prostitutas nós pedimos a garantia desse direito, a partir dos oito anos perfeitamente capazes de escolher o que nós queremos fazer, nós garantimos esse direito de estarmos trabalhando né. e assim esse projeto, ele é um projeto que nos dá garantia de direito é de trabalharmos autônomos, trabalharmos com mais qualidade, de sermos não estarmos mais na invisibilidade, de não sofremos, sofremos mais violência, nem social, muito menos policial. E assim, quando a gente fala do trabalho sexual né, e as pessoas acham que nós estamos sendo explorados, que nós estamos a uma margem, eu gostaria de pedir para essas pessoas pararem de, de ficar achando que nós só estamos na margem da sociedade, porque o trabalho sexual ele é mundial em todos os lugares, a prestação de serviço sexual. Estou acabando de chegar de um evento do é, Fórum Feminista Mundial, em que todas nós de cada país estamos representando lá o nosso trabalho sexual. O pedido é sempre o mesmo. Queremos ser respeitadas no nosso direito de viver e escolha de fazermos o que a gente gostaria de estar fazendo. Né? Não vou dizer tirar o direito de uma prostituta é, entrar para uma faculdade, se formar em medicina, se formar em direito, ser uma secretária e logo se tornar uma acionista dessa empresa, né? não estou tirando o direito de, de nenhum de nós temos uma outra formação. Mas estou assim, é, deixa, pedindo claro, deixar claro que nós, prostitutas, nós queremos esse direito direitos garantidos como trabalhadoras, como qualquer outra categoria e esse projeto ele vai estar é, nos aliando em uma, uma disputa de lugares, de garantias de direito que nós não temos hoje, embora a Constituição no Brasil não seja crime né? mas, não é crime mas tudo que nós fazemos, nós funcionários de sexo, somos criminalizados nós estamos é, sendo aliados a vários tipos de crimes porque, se nós estamos no centro da cidade, combinamos um programa, se começamos a fazer ali, no meio da rua, já que não é crime, né, se torna detado do problema do Então, como não vai ter isso essa meu trabalho, onde eu quero exercer, onde e diz que é livre, né, a Constituição Federal diz que a gente tem de vivir, e a gente não consegue é, exercer esse trabalho. E é, se, diz, se condiz muito dentro né, do projeto de Gabriela Leite, dentro do nosso projeto, de que nós vamos estar é, sendo mais uma vez refém do empre empreendedorismo. Né? E daí isso é uma, uma questão minha mesmo, é uma fala minha pessoal, de que se há oferta, né, porque há procura. Se não tiver, procura não haverá oferta. E nós, nem todas nós é, temos esse alibido de montar uma fundo a pessoa cada nós, prostitutes, que estamos em todos os lugares, nós trabalhamos no Jardim Tatinga, porém, nós moramos em toda a região de Campinas. Se nós montarmos cada um um espaço para nós fazermos programa, né, no lugar, por conta própria, olha, você dá um tipo de que haverá um monte de lugares. E que não é permitido. O espaço onde nós possamos desenvolver o nosso trabalho não é permitido. E essa é a garantia de direito que a gente quer tanto para a gente, quanto para quem nos conteste esse espaço, porque nós teríamos o direito de estarmos é, tendo o direito de, de, de, de termos uma qualidade de vida melhor, podemos estar é, nos expressando melhor, sem estar nos escondendo, porque a Constituição é um, um trabalho que para muitas ainda é, se torna vergonhoso, a família não quer saber, né? e por conta de tudo essa essa, como é que fala? esse impedimento que nós exercermos o no nosso trabalho de uma forma legal, é, especificamente na lei, como eles falam, porque a gente tem toda a prática, mas não temos a, a questão da teoria, o papel para provar, olha, eu sou uma advogada, então eu tenho a minha carteirinha do AB, eu posso estar representando aqui o meu cliente. Eu não tenho documento. A não ser a CBO que falhou. olha, meu trabalho é regulamentado, o cliente saiu, não pagou, ele tem que pagar aquele meu serviço, então nós ficamos aquecer tipo de, de, é, de, de, desse tipo de.. Ficamos de, a desse tipo de exclusão, né? Exclusão social com relação ao nosso trabalho e se nós temos é, uma, uma representação a fazer se nós vamos a uma delegacia porque fomos maltratadas no nosso trabalho pelo nosso cliente não houve abuso porque eu, eu estava lá me expondo né? então tudo isso com esse projeto, com a lei que nos dê esse direito, essa garantia de direito vai estar nos, nos apoiando vai estar reforçando a questão de estarmos mais amparados por isso essa essa lei SPL vai estar amplificando e melhorando muito mais o nosso trabalho. Né? É, mesmo nós na, estamos na Classificação Brasileira de Ocupação, um projeto também de muita luta, muita briga de Gabriela Leite e Lourdes Barretes, que foram as primeiras fundadoras da Rede Brasileira de né? a gente ainda não tem esse direito garantido por lei. E é isso que a gente gostaria. E assim, nós aqui em Campinas, na Associação Brasileira, nós estamos é, buscando de dentro do grupo para fora. Nós estamos buscando dentro do sindicato, dentro do de mulheres, dentro do, dos grupos dos coletivos de mulheres, dos grupos de, de, de discussões, esse direito, o direito de sermos reconhecidos. Então nós estamos fazendo ao invés de trazer para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, nós estamos levando a nossa discussão, para é que as outras mulheres e as outras pessoas, outras categorias de trabalhadores também conheçam esse trabalho e é, reforce essa luta de apoio é, com relação ao nosso trabalho. Nós temos aqui, é, deixei uma carta manifesto do do, de, é, da frente de mulher, frente de mulheres negras, em que na carta manifesto delas, elas já pedem esse apoio, já dão esse esse respaldo ao trabalho sexual. Né? E o PL Gabriela Leite ele vai estar beneficiando vários tipos de problemática que nós temos. Né? Violência policial, violência é, estrutural, né? religiosa. Então, esse PL vai dar esse, essa garantia, esse direito mais é, Forge para que a gente possa estar lutando por essa, essa opção que nós fazemos. Né? E nós temos dentro da rede brasileira de classificação de brasileira uma carta de princípio em que nos dá esse direito, e direito garantido também, até para criança e adolescente. Afinal de contas, a maioria nós, profissionais de sexo, né, somos, na maioria, mulheres, é, a gente arrima de família. Então a gente não, não quer que o nosso filho escolha a mesma profissão que a gente. Mas se ele escolher a partir dos 18 anos, normal. Nós temos muitos colegas que têm filhos que escolheram a partir dos 18 anos fazer o mesmo trabalho que ela. Mas não é isso que a gente pede para os nossos filhos. Então, a proteção é que a partir dos 18 anos ele pode estar exercendo trabalho. Até os 18, a, antes dos 18 anos, não. Então, a nossa casa de princípio é bem clara relação a isso. E esse PL também fala, fala esse, essa relação, e assim, é, nós deixamos bem claro no PL que exploração sexual ela só é feita de criança e adolescente e a pessoa é, que seja obrigada a fazer aquele trabalho. Né? E, e que não é diferente dos outros trabalhos, pois a gente tem muitas costureiras Muitas mulheres e crianças trabalhando nas caldoarias, quebradeiras de coco, babassu, que são exploradas. Nós sabemos, não posso falar o nome da empresa, mas sabemos que tem uma empresa grande de produtos importados e bom, que explora as quebradeiras de coco né? no Maranhão. No Maranhão, sobre o Maranhão, e temos é, quebradeiras de coco. Então, todos os trabalhos, há exploração, mas, porém, há uma fiscalização de garantia de direito a essa categoria de trabalhadores. Né? Então, é a mesma coisa que nós, profissionais de pedimos com esse projeto. E assim, ele está em tramitação para regulamentação da prostituição, mas já tem um outro, que eu também não vou falar o nome do, da pessoa, mas que está pedindo a penalização do cliente. Entendeu? Então, de todas as formas, eles querem nos impedir de exercer o nosso direito, né, como cidadãos, de escolha de trabalho. E esse projeto ele vem, vem com, com todos esses impedimentos, essas coisas que impõem contra o trabalho sexual.